E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte, estamos no aeroporto com esse barulho muito gostosinho de aviões. E o negócio é o seguinte, antes de tudo eu gostaria, se ainda você que tá aí do outro lado não me segue no Instagram, ele vai ficar aí na descrição, é só você acessar lá e me seguir. Muita coisa que eu não mostro aqui no canal, eu Mostro lá no Instagram Por exemplo, comprei o Playstation 5 Não fiz vídeo, porque todo mundo tinha feito Fazer para quê? Você já viu? Hum, legal é você ver é, Ali, não o cara que tá fazendo Certo? Então eu mostrei lá no, no Instagram O Play 5 E o negócio é o seguinte Então segue lá Nós estamos aqui na pista é, Do aeroporto E eu não sei, provavelmente não eu também não conhecia. Eu acho que a maioria de vocês é... também não, mas eu tô ligado tem gente que fica ali. Fica atenta aí. Né? o que não compra, né? Mas gosta de, de carros e tal. E joga jogos de carros que tem carros que a gente sequer tem noção que existe. Por exemplo, aquele do Veloz e Furioso lá, aquele Lycan lá. Ninguém tinha ouvido falar daquele carro. Muita gente não, não tinha. Não vou falar ninguém, porque tem gente que sabe. Mas. Eu tava vendo um programa da um programa na, na, na Jovem Pan e lá eles mostram os bagulho de carro e, eu, eu, e o cara tá fazendo o vídeo hoje mesmo, eu vi é desse carro aqui que bateu o recorde do carro mais rápido do mundo. Só que ele não pode ser considerado, diz o cara lá, o carro mais rápido do mundo não pode ser registrado porque ainda não é, foi vendido um lote, uma quantidade maior, né? Apenas um sujeito aí que deve ter muita grana comprou o carro e ele fez o teste lá no numa pista de, de, de, de aeroporto lá e o carro parece que bateu 400 e lá vai a cacetada eu desculpa dar toda a informação aqui mas o carro bateu quatro nossa 450 435 35 coisa assim é por hora mas como eu disse, ele não pode ser registrado ainda porque não foi vendido para geral. Esse aqui é o carro, um potato. Potato é batata, não é inglês? Eu acho que é assim, mano. Tuatara, já ouviu falar? Tuatara, mano. Olha o nome desse carro, irmão. Olha o nome desse brinquedinho. Hoje a gente vai testar aqui o Tuatara descendo a mega rampa. É... Ali, ó. Tá Tuatara, o... Nome do carro e a gente vai correr aqui também no. no. no aeroporto aqui só para ver mais ou menos aí a velocidade. É um carro bonito, né? É... Olha só a frente dele. Eu vou abrir tudo aqui pra gente ver a, a, as partes. Eu vou dar até uma enroladinha aqui no começo, galera. que a gente não, não fica descendo muito lá na, na, na mega rampa, certo? Aí eu. É... Eu faço, sei lá, umas duas descidas em primeira pessoa E depois em terceira Mas vamos abrir as portas Todas as portas desse bichinho Ó, é a portável pra cima a, fa a famosa porta gaivota, né? Tô abrindo, ó Acho que é só isso Então vamos verificar aqui O menino Não tem nada na frente Deve ter umas barras muito loucas, né? De segurança Rapaz, esse cara bater com um carro desse, não sei, irmão e tá ali o motor do, do, do menino, é as especificações, vou deixar passar se você quiser pesquisar aí depois no YouTube ou no Google, pra você colocar aí tua aí pra ver as especificações do carro, quanto que ele faz, né? é, zero as, a senha, essas coisas, tá ligado? Quantos minutos ele faz? Olha a parte de dentro. O carro é sensacional, mano. Ah, e também eu... Se você sabe aonde ele foi fabricado, em qual país, comenta aí embaixo. Né? Se é alemão, italiano, é americano. Não sei qual da, a origem dele. Eu podia até ter visto isso, mas agora eu tô gravando o um vídeo aqui, mano. Esquece. Então vocês comentam aí embaixo. É... Da, onde sai, da onde sai essa empresa aí. E vai ser bem legal, certo? Deixa eu fechar aqui as portas. A traseira dele lembra muito aquela Ferrari nova lá também que eu esqueci. Tem tipo um spoilerzinho ali estranho. Apesar que é o spoiler é automático desse carro. Então vamos entrar aqui pra gente ver o interior do menino. o motor. Ó o vidrão em cima, mano. Caraca, velho carro tão rápido desse com os vidros em cima Eu não sei se vocês é né, que é Inquebrável, tá ligado? Mas é, a parte de dentro ali, ó Tem a é, é SSC Tuatara E só a roda lá que No vídeo do cara lá, do que eu vi no, Mostrando lá que o cara bateu o record É... Era é um pouco diferente dessa Mas, ó, o carro tá Ó, a gente tem o velocímetro ali, ó Aqui já vai bater 400km por hora Apesar que essa pista aqui, ela não é Ela já bateu 300, irmão Cara, isso aqui parece que não, mas Mano, você pegar um carro E correr a 300km por hora Aqui não tem tanto espaço, né? Aqui no, no aeroporto, né? Apesar que a gente, eu fazia bastante é, Speed test Aqui, né? Mas aqui não tem tanto espaço Olha o spoiler subindo dele mas, ó, é rápido o carro, mano. Eu acho que esse aqui tá com a velocidade real, hein, galera. Ó, só aqui, ó, já 300 e 320 km por hora. Agora imagina, galera, descendo a mega rampa. Olha só, véio, a traseira. Não é um dos mais bonitos, mas, pô... Pra eu ter um i30, ter um carro desse aqui, velho, só uma, uma, uma, aquele Hyundai lá, que é, Hyundai não, aquele, qual é que é o nome daquele carro, mano, é, Honda, é uma SUV, aquela HDR, se eu quisesse, tivesse um daquele lá, eu tava feliz, mano, eu acho muito louco o carro, só falta um teto solar nele. Então é o seguinte, galera, bom, vamos... É... Caraca, olha isso, mano. Que coisa maravilhosa. Olha o motor ali. Será que esquenta, mano, o cara dentro? Acho que não, né? Um carro tecnológico desse aqui duvido esquentar. Mas aí, é, deu algumas informações a respeito desse recorde aí. O porquê não é registrado, porque o carro ainda não foi vendido como lote, essas coisas, e não foi vendido para mais pessoas. Então ele não pode ser registrado, mas provavelmente será. Então vou, ó, vou... É fazer o download aqui da... Olha isso, mano. A roda era um, um pouco diferente. Eu confesso que a roda... É, deve ser escolha, né? Do... Do, do ricaço. Vamos lá. Vamos, vamos descer. Vou, vou... Eita, caramba. É... Desbuga! Apertei um botão errado aqui. Vamos... Não vou nem, nem ter corte nesse vídeo. Vamos direto... Olha lá, mega rampa, alta pra caramba. O GTA meu tá sem mods gráficos. Diferentemente dos vídeos que eu posto aqui, é, que eu assisto, né, com mods gráficos, olha a diferença, é gritante. A diferença é bizarra, né, pra quem assiste aí no canal, tá vendo agora. Mas essa pista aqui, essa rampa. Ela é bem alta, galera. Bem alta mesmo. E é a melhor pra gente fazer. Porque a outra é muito inclinada. Então não dá pra ter uma noção aí de... De... De velocidade. Então é o seguinte. Vamos descer assim, terceira pessoa. E depois a gente desce em primeira... Persona. Certo? Vamos lá. Velocinto à direita. Vamos. O carro em ladeira corre mais, né, mano? Ó, Ó já vamos bater o... a velocidade de lá que o cara bateu. Porque o cara tava em Ai, ah, e... Ué, ficou travado. 539. 539, meu irmão. Caramba, foi longe, hein? Ficou meio travado ali. Eu vou tentar destravar essa velocidade para ver se a gente pega mais. Eita! Eita! <risos> Aí, ó, tá vendo? Teve um, um vídeo que o cara bateu uma Bugatti, né, mano? É muito louco o cara bater na Bugatti. É isso. Você bater com esse carro, não tiver com cinto, vai passar pelo qualquer carro, né, você fazer isso, você bater, não tiver com cinto, você vai sair por algum lugar, você pode ter certeza. Algum lugar você vai vai sair pela janela lateral, pela janela frontal, né, o para-brisa. Vamos reformar, vou consertar ele aqui. Vou dar um cortezinho, porque eu acho que aquela velocidade dá pra passar. Você viu que você viu, ficou travada? É o GTA que às vezes trava, mano. O GTA trava, então eu vou tentar destravar aqui. Ó, eu tava olhando aqui, ó. Realmente, ó. 437 km por hora. Parece que foi o que ele pegou, mano. Pelo menos aqui, o cara que criou o carro no jogo, ele travou a velocidade em 437. Então se a gente multiplicar o, o a, a força aqui, ó. Do motor... Pode ser que a gente só dá uma multiplicada pra não ficar travando. Então eu não vou multiplicar muito, não. Eu vou só colocar aqui um, um pouco mais. Eu vou colocar aí. Tá bom. Vamos ver se ele passa aí da, da, da velocidade que a gente conseguiu atingir ali. E, mano, imagina você pegando um carro, velho, a, a, a essa quilometragem por hora. É, meu amigo... Cara, se bater não sobra nem a... Nada, velho Sobra <risos> Ai, ai Tem cara que bate Uma velocidade muito menos Porque dobra, né? Dependendo de onde você bater, dobra Se tá 100, vai pra 200, né, mano? Então... E... Se eu fosse ricão, eu ia fazer uma pista de, de velocidade Só pra não ficar com esses carros bolados aí Bacana, porra então vamos lá, galera. Vamos para o segundo. Vou deixar em primeira pessoa. Vamos ver quanto é que vai pegar. Ai, meu Deus, que merda. Pera aí. Nossa, deve ter, deve ter estragado o carro. Já, Pera aí que o, o carro embicou. Tem que dar uma seguradinha aqui. De novo. Foi, foi, foi. Vai, vamos. Ah lá, trava, Tá vendo? Eu já consegui destravar essa velocidade aqui, mano Mas mesmo assim, 539 km por hora Eu acho que dava, daria pra passar Mas vamos fazer o seguinte, galera Eu vou voltar com outro vídeo com esse carro Num retão E eu vou tentar fazer esse carro aqui atingir... Olha, cara, como é que fica, velho Dentro, velho Eu vou tentar fazer é... Olha isso, o volante ficou todo torto, maluco eu vou tentar, é... Aquele tem batida real? Olha isso, meu amigo. Eu vou tentar fazer esse carro aqui passar de... de... Da velocidade do, do som, mano. E aí a gente volta com o vídeo e... Ó, oh, tá funcionando ali o painel. Meu Deus do céu, cara. O carro ficou só a... Mas é isso aí, galera. Você curte carro. Comenta aí. Curte, compartilha. É, coloca informações, ó. É muito... Você viu como é que ele tá na rua? Ó, olha isso, velho. Mano, o lugar é rápido demais. Eu dei uma mexidinha ali, mas... Antes de mexer, ele já tava bolado. E acima de qualquer veículo aí. Do jogo do GTA. Ó. Mano, eu espero que... No próximo GTA, o GTA 6 porque assim, o carro ele amassa aqui no 5, ele amassa lateral, amassa o bico. Mas a parte onde tá o cara ali, o piloto, ela fica intacta. Eu espero que, cara, tipo, se você passar com um tanque, o carro vira vira asfalto. Espero que no GTA 6 tenha essa realidade aí. Realidade? Não. Realismo, realidade. Realismo. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clicando gostei, compartilha, se inscreve no canal. <risos> Obrigado por assistir, até a próxima e fui!